Estamos ao vivo. Gente, vê se a live tá boa, tá tudo ok. Tá bugadão. Hey, Oi Jean! Oi gato, eu sou o Mickey.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 Olha o son aqui, olha... Olha o son... Olha o son, gente... Olha o son, olha o son, olha o sonho apareceu... Ele sumiu já... Sumiu... Olha o son, gente...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 o Sam agora tá no farol. Ainda não tem plano de fundo dele. Porque... O... Noni, vê o último vídeo que você vai entender. O clube Ping tem que chegar numa meta de mil twitters no Twitter. Pra eles liberar o plano de fundo. Será que é um bot, gente? Ó alguém. Volta aqui. Volta aqui, Férsimo. Ele, ele, ele passa muito rápido nas salas. Vou jogar pelo celular. Sun é o nome do Sun's Quest. é porque você entra pelo celular. Que pena, não posso jogar. Mano, vai acabar o evento noite. Eu não sei quando vai acabar o, o evento Dekhaplace, eu não sei.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 Salve, salve pro Vitra, salve pro Gatos, salve pro Noni, salve pro Walter, salve pro Play, salve pro...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 Gente, me ajuda a divulgar para a gente tentar subir um, os inscritos, entendeu? E, gente, bora, vamos é, se vestir de árvore para chamar a atenção. Vocês querem se vestir de quem? Bora chamar a atenção do povo, da galera, entendeu? Bora fazer nossa firma. Cadê a firma? O CPBR. Olha o San de novo aqui, gente. Gente, o San é um bote, Porque ele tá passando aqui toda vídeo. O San acabou de passar.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 valeu Dark, ai gente, são demais.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 Às vezes eu não vejo não o gato. Eu não sei se o gato tá assistindo. Mas se eu não falar mais nada, é porque meu, meu céu acabou a bateria. Oi fé tudo tu? Eu tô. Eu tô. Eu tô aqui, hoje eu tô um açaí estilo. Eu sempre lembro daquele vídeo lá, seu Ali afirma.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 e nos, nos abençoar salve meu querido amigo salve arera que? eu não tô enxergando gente eu tô perdendo a visão Ariera grame salve salve best cpbr o som vai vir que serve o som tá em que serve, o som tá no ventilador o som está no ventilador esse jogo tem para celular já é legal esse jogo tem para celular no puffin como é que vira Puff? como como vira ele tá passeando pelo pelo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 Rico. Mas como é que tu veio Puff? F? Que é isso, gente? O que tá acontecendo, gente? Onde eu tô? Eu fui para Narnia. Gente, onde é que eu tô, José? Que isso? Eu não sabia que tinha isso não. Eu virei um puff. Eu tô em Narnia. Que tá triste. Que tá acontecendo? Gente, eu tô sendo esmagado ali. Sai brilhando. Meu nome é Tiringa. Fé, você viu o sansquash Eu vi. O que não, eu vi. Eu vi umas quatro vezes, hein? Eu virei Puff, gente.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 o Anderson Nunes, eu fiz um vídeo sobre. Se você quiser baixar, desculpa responder tarde porque eu não vi. Gente, que legal! Twitter você precisa ter uma conta no Twitter Você precisa fazer só de uma conta no Twitter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 Alguém digita para ele, hashtag Cuping Brasil, mas a foto... que o gato tem gente meu Deus gente calma aí eu sou eu sou um só tá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 só clube pinga clube <risos> Alguém escreve bem certinho pra mim fazer Fazendo... Fa fa fa fazendo favor... Cadê o gatinho? Vou sair da live um minutinho. Volto já, já. Tá bom, Decaplex. Silius, Cílios. Você tá cheio de postal. Não, não tô cheio não. Já vi todos. Tem que ser assim, ó. Clube Pinho Brasil. Hashtag Clube Pinho Brasil. Você tá conseguindo, não sabe o que você tá com o olho...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 Com cílios, gente. Eu tava com cílios.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 Que movimentos são esses? Ai pensei que fosse uma mascote. Não há movimento. Vem no movimento. Hum, hum, hum, hum. Daqui a pouco vai estar. Uh.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 Estamos nos ao... alvos Tô, tô, quê? Quem falou? A Gabi hb 2k2 salve salve gato tá a... tá tá atrasado atrasada vem na piscina, os estão como assim, gato? Piscininha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 Ok, aqui é a Kiara e aí foi brincando, live tá muito top. Obrigado, né? Vocês, que fábrica. Está top. Não tome em já tá ligado?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 Digita CPBR aí você se registra. Depois vai clicar em mais e vai ser redirecionados para noite. Gente, eu não vou tentar ler as mensagens, não. Tô bugado. Olha, eu publiquei imagens. Tem eles na parte de pessoas, só isso com um arroba.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 Tá lá travou, será que o patch é falso? Não sei, Hit Fox. Caraca, sabia desse lugar o Betino 12. Que? Não sabia? Xingué, eu não ganhei nenhum inscrito, gente, essa live. Tá perdido, eu tô perdido. É triste, é triste. Um salve, seu chefe, chefe papirus, papirus, ele papiruz. A live ainda tá bugada, gente A live tá bugada Inicia a live, deve desbugar Faz um respondendo sobre, tá bom eu faço fácil? É só você mandar perguntas O que tá acontecendo? Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho. Meu maior sonho. Deixa eu ver. Eu não tenho um maior sonho. É, meu maior sonho é sair da depressão. Tô pelo celular. Tô. estou pelo celular. Sou eu aí o deck play. Salve deck.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 Você tá num servidor xícara de eu tô no servidor ventilador. Eu tô no servidor ventilador. Qual servidor você tá num CPBR? Clara, CB. Agora eu tô no centro. Vem um no movimento, tum, tum, tum, tum, tum. Esqueci de divulgar Que movimentos são esses? Estou num ventilador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 Obrigado, Tutulho Um salve pra você Quebraim afirma, cadê a firma? Eu podia rolar missão pra fazer, né? Poderia Eu sou o Dark Cadê o Dark para me encontrar agora. Aqui. Ah, esse aqui Vou lá no grupo do deck Pra deixar o like, porque ele pediu Nossa, essa bambaneira, essa, bambaneira, essa bambaneira Essa bambaneira Essa bambaneira Essa luminária de banana Vou sentar na banana Ou no sofá, gente, no sofá de banana Afim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 você conhece o Super CP? Sim, eu conheço. Você esqueceu do meu postazinho aí ah, é mesmo? Quem é você mesmo? Ah, já esqueci, gente ah, f... Quem é você mesmo? Ah, eu acho que tá na lista de amigos, né?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 Eu não me saio, eu nem percebi. Eu, eu vou sair mandando... Somebody, somebody, yeah. So, wow, so way, way. Somebody waking up from all the circle We go, hold the anthem, but you stay. Oh, oh, oh. give you one to fall together. We hide the gander that you say Hey, yeah. oh We're gonna let it show, let it show Hold oh, on, everything We're going to be tried Remember, come alive And he gave me a heart, I ain't feeling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 Que isso, gente? Tem algo atrás de mim. Que é isso, gente? Coloca a música na live, o CP. Da cheio de barulho de moeda. Vou aí? Não tem nada atrás de mim, Dark. O Deck tá me. me assustando, gente. Vou enviar cartão postal pra todo mundo. Feliz Natal. É, pois é, vou sair agora, partir dormir, acordar cedo para fazer tarefa. Porque tá bom. Boa noite, Decaplayers. Dorme com os anjos. Valeu, caro. Gente, a Nick Minaj já tá aqui, ó.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 Se você quiser sair, já pode sair. A pan nem não tô, né, gente? A moderador moderadora. We can do it right now We'll see it like his a ammo now We can do it tonight. now We'll see with like a right now We'll see it like it's a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 socorro gente tá travando muito o Igor dela mas é, foi bem mas vou ter que sair o vídeo vai ter que sair pô Vitor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 É gente, acho que já está começando a todo desvairando no centro. Isso não vai querer, querer. Carros. <risos>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 É difícil. Comentando só pro Fé Abrainho ver. Um salve, Kochina. Kochina uma. É meio difícil, porque o povo gosta mais de cupim Brasil, entendeu?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 Like it that Emma. we Like just then, Emma. Like his dance, Emma, Emma. Boa noite, Clara. E de janeiro, menor, passa tudo. Eita, Vitor, pelegrino. Eu só tenho eu só tenho <risos> Eu não vou nem falar. Um salve pro Pedro e o Vitor, pelegrino da Silva.